Eu sou o Giovanni. Eu sou o Guilherme. E juntos formamos o Estúdio da O. O estúdio fica num prédio tradicional do centro da cidade de São Paulo, daqueles abertos para a rua, de frente ao calçadão que não passa carro. Ele fica a uns 30 minutos das nossas casas, e é uma região que dá acesso para quem visitar a gente de várias partes da cidade. Entra bastante sol por esse janelão, e da sacada dá para ficar olhando o movimento da rua e vendo o tempo passar. Eu sempre venho de bicicleta. Acho esse deslocamento importante como um certo marco para começar e terminar o dia de trabalho. Quando eu sento na bicicleta, eu fico concentrado no momento presente, e isso me faz vivenciar a cidade de um modo que me agrada. Geralmente, chego no estúdio de ônibus, olhando a paisagem viva da cidade pela janela. Desço no movimentado Terminal Parque Dom Pedro, que conecta os quatro cantos da cidade e de lá sigo caminhando ao estúdio. A gente acredita que nossa prática de design está muito relacionada aos nossos interesses pessoais. Geralmente, o que a gente está lendo, assistindo ou assuntos e curiosidades que pesquisamos se refletem nos resultados dos trabalhos que criamos. Também estamos sempre buscando entender o funcionamento das coisas Um programa de computador, algum aspecto sobre a comunicação humana Ou o funcionamento do corpo de um inseto ao levantar voo Tudo é passível de ser estudado e compreendido E quando as peças se encaixam, dá uma sensação muito boa Também vemos um potencial gigante no fazer, e assim como artesãos, Vemos nossas ferramentas e processos como um item importante do nosso trabalho. E por acreditar que a troca é a melhor forma de aprender, a gente sempre compartilha nossas práticas, métodos, programas e formas de projetar e de gerenciar a empresa e finanças com as pessoas. A gente está sempre recebendo gente aqui no estúdio para tomar um café e conversar sobre diversos assuntos. Em português, a palavra errar pode ter duas definições. Uma delas diz respeito ao erro, ou seja, algo que não saiu como esperado. Outra definição diz respeito a andar sem rumo certo, vaguear por aí. Gostamos de errar nesses dois sentidos, vagar sem -se direção pela cidade ou pelos experimentos dentro de um projeto, que muitas vezes acaba gerando resultados que são descartados no processo, mas que ainda assim fazem parte da caminhada. No nosso processo de trabalho, também gostamos muito da parte de pesquisa, porque cada projeto cria oportunidade de aprendermos bastante sobre um assunto novo. Temos sempre longas reuniões entre nós e com os clientes. Acreditamos que nessa troca o resultado se potencializa e as ideias ganham espessura. Independente de ser um projeto do estúdio ou para o cliente, Sempre tentamos experimentar ferramentas e processos novos para realizar ideias que imaginamos, seja com caminhos manuais, com diversos materiais, construindo objetos ou em processos digitais, como a programação criativa ou explorando o universo em 3D. Para a gente também é importante ter uma visão crítica sobre o trabalho. Ao fazer design, estamos ajudando a ampliar o alcance de alguma coisa, e é importante que essa coisa esteja de alguma forma alinhada ao que desejamos enquanto cidadãos e pessoas no mundo. É uma alegria ser chamado para criar identidade visual de exposições, eventos culturais, capas de livro, projetos para iniciativas ou negócios sociais. Porque nessas ocasiões o fruto do nosso trabalho pode ajudar mais gente a conhecer e acessar essas iniciativas e eventos. Então, para a gente, o design é esse lugar, que é alimentado por tudo que nos rodeia e que possibilita aprender sobre as coisas e construir pontos. Esse é o, esse é o da O. o.